Olá seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e no nosso encontro de hoje eu vou trazer aqui uma visualização criativa para que para você se conectar com o seu coração com a sua força interna com esse poder pessoal que muitas vezes a gente delega para o outro e isso faz com que a gente enfraqueça mas quando eu percebo que eu tenho todos os recursos necessários todo o conhecimento necessário e essa força interna que me move, ah, e ninguém segura a gente. Então vamos lá, uma micro prática rápida, apenas para você fortalecer essa coragem interna, fortalecer essa voz que vem do nosso coração, para que você busque o seu futuro ideal, para que você cocrie o seu trabalho com um significado, que você tenha uma vida com mais equilíbrio pessoal e profissional. Vamos lá? Então, permita-se pausar por alguns minutos. Encontre um lugar onde você possa se sentar e permanecer apenas atento, atenta, o seu momento presente inspire e expire tranquilamente, faça três ciclos de respiração consciente bem profundas e ao inspirar e expirar vá observando a sua postura o seu corpo e a cada inspiração Observe e traga toda a atenção para o seu coração. Mas antes, abra o peito, gire os ombros lá para trás, alinhe a coluna. Traga um sorriso no rosto. Se preparando para sentir e para deixar o coração, a luz que vem do nosso coração, brilhar. E tente trazer na sua mente uma visualização criativa em algum momento, onde realmente você se sentiu ali, no palco, reconhecido, reconhecida, aonde você fazia algo que realmente te trazia satisfação pessoal, reconhecimento. E era extremamente natural. Aquela sensação boa da gente apenas ser, da gente apenas... Estar ali de forma espontânea, original, natural. E nesse momento você se sentia bem. Então inspire, expire e tente observar o que você fazia, como você fazia. E traga para a sua realidade, para o seu dia, mais momentos parecidos com esse. Inspire e expira. Trazendo atenção de volta para o seu coração que está brilhando nesse momento. Peito aberto. Trazendo de volta atenção para a respiração. Abrindo os olhos. E voltando.